E aí gente, gostos muito bem-vindos, é o Vigodonário Cara, área, é cara. seguinte, mano, hoje eu tô aqui Muito feliz porque eu joguei um campeonato Com os maiores youtubers de Free Fire do Brasil Eu apareci até, mano, num banner Inicial no Free Fire, quando você tava no Free Fire, apareceu meu nome lá, eu fiquei muito feliz Com isso, e eu consegui, né, jogar esse campeonato Obviamente, muita gente boa Tava jogando as partidas, mas eu entrei com Um duo muito legal, com o André, queria mandar um salve pro André É nóis, e mano, tava jogando Aí no meu time, Crusher Fox, e uma galera Toda, pra quem não tá entendendo, esse nós de verde e azul Era simplesmente um fight entre os Dino, o Dino padrãozeira lá, o lendário Dino verde e o lendário Dino azul, foi muito legal, assista aí pra você ver qual que foi o resultado de Todo esse fight aí, de todo esse campeonato Eu filmei tudo pra vocês e venho trazer Hoje, beleza? Muito feliz, muito Legal e queria pedir pra vocês, se você For novo aqui nesse canal, mano, desce aqui embaixo Se inscreva, deixa o like se você não deixou ainda É nóis, agora sim, bora pra esse campeonato, que negócio tá doido bicho. Então você passa a calma aí, o que você acha? Vamos cair num lugar que cai menos a gente, né mano? É, mas afastadinho, mano. eu acho que vai afastadinho, mano cair mais pro final? É, eu pref... eu, eu, eu acho. Tá bom. vamos um hangar ali então Pode ser, bora. Já avisei que bora, vai bora, dar merda isso Bora, meu mano. Você joga no celular ou joga no emulador? Eu jogo no emulador, mano no iPad, mano. Ó, tô vendo que duas pessoas tão caindo aqui. CORRE negada Ó, deixa eu ver aqui se caiu alguém aqui pra gente. Cai, caiu pro, aqui pra lateral, tem um Dino oh. verde lá em cima, ó. Você tá com arma de longa já? Não. Eita! Ixi, ixi. Qualquer coisa... Já tem gente atirando em mim. Ó, o Dino verde aqui, Dino verde! Deitei aqui, deitei aqui. Eita! Boa, boa. Finalizo, finaliza. Vamos lá, vamos lá vamos aqui. Beleza? Pronto. Tô com de recompensa aqui. Beleza. De vez em quando eu pego e abaixo do nada, tipo, clico no botão mó. Oh. Mó errado aqui. É. Ah, mas não. Cara, não Eita, tem, tem de novo. Tem outro Dino aí? Nossa Sim. senhora, eu tô sem. Eu tô sem arma de longa aí, não vai. Vamos hum? um meter bala, vamos um meter bala. É dois é dois, é dois, é dois, é dois, é dois, é dois. é dois, é, dois, Agora eu peguei arma de longo aqui. Olha que bacana! Quem que Caramba. você matou, será hein? Pois é. Yeah. Você a safe fechou meio longinha, né? A gente caiu no, no, na, na mina, mano. Na mina do, dos dinos verdes lá. Mas tá lá, então, então, mano. lá... <risos> fascado. Sem kit, sem capacete. Não é. Eu tô aqui com... Ah, não. Tô com... Eu tô... tô bem até. Tô com capa 3 e colete 3. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Nossa, nosso bando. Nossa, nossa galera. Você sabe quem que é quem, tipo... Que, se o Crunch tá no azul... O tá no azul junto com o Juba. Tu é só focado em live? Ah, mano, eu tô, eu tô aqui, voltando com o meu canal agora, velho é aqui, é aqui, ó. Meu Quintinha. canal tem 21 mil só, valeu. 21 mil? É, o meu canal tem 21 mil e minha página tá Não, batendo quase 100 é. mil. A tua Depois página eu... de, pra live. É, pra, página pra live. Depois que eu entrei pro, pro Face, mano, eu Imagino. dei uma parada com o canal, velho Imagino. Tá f*** fazer vídeo, mano. mano. Mas eu vou voltar, vou voltar. Esse ano, é... esse mês já vou começar a voltar pro ano que vem eu vou começar a fazer bastante vídeo, mano. Entendi, mano. Tem um daninho lá no globo, lá. Aí, tá. Deixa eu tentar te salvar aí, peraí. Se tiver um gelinho consigo... aqui? Deixa tá eu ver, assim. deixa eu ver se eu tenho. Nossa, não, mano, não, não. tô tomando. Tô tomando. Não, não. Jogaram o gelo, jogaram o gelo. Boa, boa, boa, boa. boa. boa, boa. <risos> Esses dinossauros são muito unidos, mano. Tá doido? Vou jogar outro gelo aqui, que dá. Ai, mano, sai, sai, sai, sai. Ah, vou morrer. Putz, ah, mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Honra essa, meu irmão. Eu, mano, eu acho que na hora das vai Azul... é isso. Mas vai essa parada, hein? Boa, boa, choquite, esse aí. Os caras tá lá no topo. Certeza. Tá, wow. Aqui? Aí ó. aí, ó. Boa, boa, boa. boa. Quem, quem que eu matei? Eu nem sei. Oh, Pois é se Ai, mano, tá lá não, de papai, costa. Soul, zero ela. <risos> Os caras estão lascados na, na, na questão safe agora, né? Olha ah, lá, lá, vai morrer, vai morrer. O AS já vai morrer, mano. Vai morrer, vai morrer. Eita. <risos> já era, já era, tá Deus <risos> tiro nas costas, mano. Olha ah, lá o Price, o Price é nosso. Olha o Price, mano. Price. Olha ah, lá, Price. Ah, moleque. Eita, prima. Moreira. Eita, presa. Boa. Ó, oh, o Price já tá arregaçando todo mundo. Acabou, acabou, acabou. pois já acabou. Como é? Eita. Acabou, ganhamos, ganhamos, Aí sim, ganhou, mano. Boa, moleque! Vamos pra Capitão, mano. Foi. É, a gente não vai conseguir chegar lá, né? Já. Então a gente vai ter que... Se der pra lutear alguma coisinha, só pega e parte, mano. Rapidão, Sim. porque não tá indo ninguém pra lá ainda. Só o que passa na frente mesmo, né? Eita, mano, caiu um dino logo comigo aqui. Dois Gino, mano. Dois dinos. Um cada, cada um. Eu vou subir pro galpão. Eita, mano. Eu vou sair fora. Eu vou tentar se uh, tá tomando, tô né? Tô tomando, tô tomando. Não, Eita, mas pô, válido, só tô achando 12. Porcaria. Mano, é só Wi-Fi, falei que ah, mano, ah, dei muito dano, dei muito Deus dano. Meu, dei... Ah, dei muito dano no cara, que pena, mano. Vai, vai. Nossa, mano, eu te peguei dos eu... Pra mim, que ele já tinha me dado muito dano. Eu só não fui por causa que eu peguei crossbow, mano. Eu vou lá pra Sentosa, mano. Vai dar água mesmo? Vou na água mesmo e vou lá em Sentosa e vou tentar lutar lá. Aqui tem coragem. Você tava na BGS? Esse tava, ano? mano. Eu, já, eu acho que já é a quarta ou quinta BGS que eu vou já. Você tava lá também? Eu fui só no sábado, velho. Ah, Mas esse ano eu vou mais dia, mano. Esse ano eu vou tentar ir mais dia. Ou ano que vem, né? Sim, caso. sim. É legal. Sim, eu louco. O cara alguns inscritos nosso... e coisa arada. É massa, pro caramba. Opa. Nossa, mano. Me pegaram aqui no... Eita, Ixi, no... me mataram. Me pegaram no lago, mano. Me pegaram no lago. Tomei. Quem que me Live matou? Live do Gu. Olha o crush aí, ó. <risos> Se foi. Ô, louco, Ju, você não, você não mandou o gelo, velho, pra ajudar o Crush, mano? Ei, dessa vez acho que é Dino, hein? Eu acho que é Dino Verde. Acabou já. Acabou um a um, hein? Tá. Tá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos que vamos, parceiro. Pode ser? Pode ser? Beleza, Pode. então. Fechou, parceiro. Vai ser lá mesmo. Pinarada azul ver. caindo pra lá em peso, hein? Caramba, acho que acertamos. Não, não. Geral azul tá indo pra lá, mano. Pois é, mano. Muito azul. Ai, aí, agora já tem uma... Uma livre no gração. Vou mandar, vou mandar em... Como que é que tá todo mundo junto com... É... Que fala? Alcatel? Al não, Como que é o nome quando tá todo mundo junto. Não, não tô lembrado, não. Bando? Ah, é bando. Tô, tô em bando. É, bando, bando, bando. bando. <risos> Alcatel, acho que é só pra lobo. Tudo errado. Eita. E aí, SKS? Eu, eu peguei aqui, mas tu, tu, tu provavelmente joga melhor que eu, então eu vou te dar. Pega aí. Não, não, SKS. Eu não sei jogar. É SKS? É. Sh... Joga aí, mano. Então tá, então vamos tentar ver se a gente consegue mais uma arminha, se a gente conseguir. Ah, os caras já lotearam tudo aqui, mano. Já, mano, tão tudo vazando, já fizeram a limpa. Ih, rapaz. Tô com a 12 eu com o crossbow. Bete é deixar na então. cabeça da galera. Então, não. então, vou mandar junto com os caras. É tá não. Vamos todo mundo junto. Pô, mano, que cagada. Sabe a skin do urso? Ah, não. De novo não. Eu ia botar 5 mil diamantes pra, pra. tentar pegar ela no sorteio fazer vídeo. Aí eu tinha. Eu tinha 250 do. do, do cartão mensal. 250 diamantes. Uh -huh. Aí eu, uh -huh. eu na brincadeira botei pra gravar assim. Só, só a tela, Tava deitado no quarto. Botei pra gravar, fui na de 50 Porque é 500 diamantes pra conseguir rolar As de 10, né? Fui na de 50 Mano, gastei 50 diamantes só pra conseguir a skin Caracas Caraca, velho é, é, é, Que sorte, mano, que sorte 50 diamantes só? Só pra conseguir a skin lá, só 50 Não precisei botar ah. diamantes na conta Nem nada, foi o do... Ó, tem uma galera tentando pra cá Véi, levou muita sorte, velho Ou oh, muita, mano Cagada pura. Ô, oh, mano, tem uma M60 aqui, ó nossa, mano, tem uma trocação de tiro do caramba aqui. Agora eu não tô entendendo. É, só, só que eu não tô enxergando de verde. Eu também <risos> é. não, exatamente, mano. Esse é o problema. A galera tá trocando tiro, mas cadê. Ah, tô dentro da casa lá, o mano, eu acho. Eita, xixi. Aonde? Tá dentro da casa, tá dentro da casa. Dentro da casa cinza. Eita. É tem gente aqui, gente é aqui, gente é aqui. Pois é, pois é, pois é. Verde. Mataram. Sofrido, que sobrou da galera. Só que eu acho que essa vez vai ser do outro time azul, hein, mano? Tô sentindo que o negócio vai. Ó, oh, com certeza, mano. Olha o tanto de gente que tem nossa aqui. É, ué. O bagulho tá doido. Deitei um, deitei um. Pô, louco. Aonde? Aí, lá, lá no. Deitei, <risos> deitei, deitei. Tô deitando e o cara tá erguendo. Putz, mano, eu tem gente atirando mano. em mim aqui. Agora eu não sei Cadê, quem mano? que é, não, pô. Tô levantando? Deitei de novo. Eita, me deitaram aqui. Vamos dentro. Serena, Serena. Aqui atrás, André. Vem cá. Putz, putz, putz. Ah, putz, André. Mano. Não, não, mas... Ah, aí. eu tentei voltar, mano. Os caras... aí. Cara tá tudo na guarita, velho. Tá tudo guaritinha, tá tudo guaritinha. Mas eu deitei umas três vezes, o louco aí, mano. Só <risos> que é complicado, né? o louco tá e tava erguendo. Eles estavam numa posição melhor que a gente, mano. Lógico que tá. Só que esse azul tem que ganhar, mano. Tem que ganhar esse azul aí. O Duro que fechou a safe pra eles, mano. Ó, agora é a hora da verdade. Os caras tão cheios de gelo, Não. mano. Coisarada. Ó lá, os caras ruxando lá em cima, ó. Que merda. Eita, mano. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser verde, hein. Tá também. Tá, Por causa da safe. É. Ó, matou, matou. matou. Bim matou coisa ali. Boa. tô falando quem? Eita, morreu mais um aqui. Bim. Oh, começaram ah, pois ah, é. É, começaram mais um. É, ah, os verdes ganharam, mano. É, infelizmente não foi dessa vez. É, o, lar, o, verde, o verde raiz, né, mano? Liderando a parada. <risos> mano. Top, top. Valeu, bigaldão Tamo junto, parceiro. Vou conferir o teu trabalho. Fechou? Valeu, meu queridão. Prazer em conhecer você aí, mano. Prazer em, é prazer em conhecer também, mano. É nóis. Valeu. Falou.